Fala, fala galerinha! Oi, é pessoal! Eu, Eu sou o Norberto e hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês as 5 edições mais bonitas da nossa estante. Estamos hoje aqui no o de Vips. Tá acabando, hein? Ah, ah, ok. Todo mundo já nasceu cansado da na cara da gente, mas. ainda tem hoje amanhã. Só <risos> que engolir, ok? A gente resolveu dar uma mudada. Geralmente os canais fazem. As melhores capas, mas a gente resolveu dar uma incrementada e falar das melhores edições. Porque olha, inclusive esse vídeo é para dar um lembrete para as editores que, gente, a edição conta muito. Conta oh, tá, muito, vamos caprichar, galera. Vamos caprichar. <risos> Revisão é, e, e.. É muito mais legal gravação. quando você tem um livro bonito, né? Dá uma, aquela vontade de você comprar e ler. Gente, é muito mais legal. Muito mais legal. Então fica aí, né? Nossa. Essa dica e vamos começar porque são 10 livros, Vamos que vamos. Simbora! O primeiro livro que eu vou mostrar é Os Machões Dançaram, de Chico Sá. Começando por essa capa que a gente já mostrou aqui, que ah, é muito sa. bonita, com ilustrações do Laboratório Secreto e tem divisões em todos os capítulos, além de um desenho que representa o um capítulo como este aqui. Então, é uma edição simples, mas muito bonita. A Record caprichou bastante nessa aqui, tá de parabéns. Hoje eu vou começar aqui roubando, né? Porque eu tava <risos> roubar duas vezes. Aquelas. Por motivos de. Trouxe um box. Box da Galacriste. Eu conheço dois desse tipo, tem um que é roxinha, mas aí eu só tenho esse. São livros maravilhosos. Assim, a edição, né? Inclusive a caixa é bem durinha, tipo. Foram bem cuidados, é da Nova Fronteira, essa é, edição. São todos em capa dura. Nossa, oh. <risos> <risos> ah, ó. Tem esse aqui, que é Amazon Hollow. Os elefantes não. Olha o elefante! É. Os elefantes não esquecem. Mensagem subliminar. Olha aí. Morte na Mesopotâmia. Enfim, muito. Acho que por dentro eles são bem simples. Os detalhes foram muito bem pensados e a nova fronteira também é, ó. Caprichou, viu, galera? O próximo livro que eu vou mostrar, eu já falei aqui no canal, eu já babei um pouco por ele, e é Navegue a Lágrima, de Levícia Wirtzhovski. É mais uma versão também simples, só que muito bonita. Ela tem uma capa meio metalizada, azul e cinza, que simula ondas. Mas, ó, dá uma... Já, já, já chega! <risos> E ainda tem essa fonte azul, com a diagramação muito legal, começando no meio da página e assim sucessivamente. A divisão dos capítulos é feita com essa folha azul e uma fonte muito bonita em todos os símbolos de cada capítulo. Inclusive gente, a também viu? Conta! Se você pensar daí, é massa! Vamos lá, né? Então essa é uma simples, mas é uma das mais bonitas que eu tenho na minha estante. E a próxima edição maravilhosa. Maravilhosa? É de Us que eu comprei por dois motivos. O primeiro lugar foi a edição, lógico. Quando eu vi eu fiquei louca porque tem essa capa dura maravilhosa com essa jacket O livro é mais é simplesinho, mas enfim a jacket tem uma textura diferente. Ela tem um relevo um mini relevo assim no título, então é muito bonita. O corte do livro é todo irregular. Não sei se dá, pra, acho que não vai dar para ver. Mas enfim, ele é todo irregular e ele foi 24 reais, então eu não pensei nem duas vezes em comprar. O meu próximo livro eu comprei na Bienal desse ano, do Rio de Janeiro. Não foi uma compra barata, não estava em uma promoção lá das grandes, mas eu me encantei pela edição. E é Os Maias, de essa de Queiroz, nessa edição da Zaha, hardcover, muito, Nossa, muito bonita. Zahar, mesmo. Olha é essa ilustração aqui. Ela por dentro é simples, ah, ao longo dos capítulos não tem muita, não tem muitos detalhes, mas tem alguns desenhos ao longo da história e esta folha de rosto, muito é bonita, simulando aqueles azulejos. azulejos. Segunda roubada aqui, né? mas outro box. Essa pessoa maravilhosa que eu ainda não conheço Ainda Conheção Todo mundo tem que conhecer É, Gabriel Garcia Marques Olha essa capa Gente, é maravilhosa essa edição Eu ganhei ela de prazer da minha tia Ela tinha uma vontade muito grande de me dar Sem anos de solidão, que é esse aqui Os três estão muito, muito, muito lindos Muita gente fala muito bem desses livros E essas edições, ó Parabéns. A Record, inclusive, fez essas edições com todos os livros de Gabriel Garcia Marques. Todos eles seguem esse mesmo padrão agora, né, recentemente, com essa fonte muito bonita e tá bem caprichado. O meu próximo livro é Star Wars, nessa edição especial da Dark Side. Como sempre, Dark Side nos provendo livros em versões maravilhosas. Meu Deus. Meu Deus. Se eu não me engano, tá no book de novembro E é uma das edições mais bonitas Que eu também tenho na minha estante Ela tem esta folha de rosto Mas... Não para Com essas constelações estrelas Talvez, né? Faça alusão né? E a divisão de cada livro Também tem uma ilustração, né? Alusiva... Aquela história, já que são os três livros juntos aqui, os livros, no caso, 4, 5 e 6, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Então, eu tô bem ansioso para ler esse livro, para conhecer a história de Star Wars, e sim, essa é uma das edições mais bonitas da minha estante. Agora o negócio ficou sério Esse livro ainda não apareceu aqui Eu ganhei há pouquíssimos dias É um livro da Porta Editora É de Walter Ogumain Contos de Cães e Maus Lobos E eu não tenho nem palavras pra essa Ela foi presente de um primo meu que mora em Portugal Eu não vou falar mais no book haul, mas enfim Esse é o corte do livro colorido Maravilhoso As ilustrações no meio do livro Uma coisa assim, maravilhosa Meu Deus, fiquei apaixonada por ele não conheço ainda o autor, mas valeu a, é a edição já. Sério é mesmo. Outra editora, viu? Meu amigo, tá de parabéns. Muito bonito. Aquela é parte de trás do livro. Também é do, da mesma cor do, do corte. Aqui é a lombada. É. No mesmo da, da capa. E também tem verniz localizado com algumas palavras. É discreto, né? É muito discreto, muito. muito sério, discreto. muito né? ah, alto relevo. Alto relevo, muito detalhado e muito. Simples ao mesmo tempo, sabe? Nossa, entrou aqui, viu? Edição de favorita da pessoa Porque meu amigo, arrasou Vai tá é aqui, entrou hoje. A minha última edição mais bonita É, de verdade, a mais bonita da minha estante E vocês não estão preparados Gente, Para que... conhecer ao vivo Este livro Quem tá? Quem tá? Quem tá? Não, que bem. inclusive foi o quê? Meu Deus. Foi um presente de Carol Sou ótima Ganhei dia desses e é o S de J.J. Abrams e Doug Dorst. É, repara só nesse box, né? Pra começar. E como se não bastasse, tem esse livro maravilhoso. Com essa capa texturizada. Que eu não... Ah, ele tem as folhas amareladas, mas não é um amarelado qualquer. É um amarelado envelhecido. E ele tem anotações por toda a edição. Que caiu até... Ué, ele vai perder essas coisas, minha gente. Ele vai perder tudo. Eu tô... Ah, revoltada. <risos> tem, muita, tem muitos detalhes, tem tipo cartão postal dentro que faz parte da história, fotos, tem documentos que não sei do, do que falam, mas eu vou ler e vou descobrir. Folhas de jornal. Essa lição tá fantástica eu não sei o que dizer. Já tá intrínseca. Pra... Meu amigo, tá em você... Olha. Não. Sério. <risos> Sem palavras até agora. Fantástico. Melhor... Melhor adição. Tô aqui só olha luz correndo. Olha, e isso esse, esse aqui? Gente, é um guardanapo com um mapa desenhado. Tem que fazer um vídeo só desse livro, porque tudo. eu não tenho que abrir, não. Eu não vou abrir todo, não, porque é muito sensível. Pode rasgar, mas olha isso aqui. É um guardanapo, é verdade. É um real. Meu Deus. E ele tá, ele tá lá, ó. É um mapa. Quem não conhece esse livro precisa conhecer, porque é muito... A bonito. pegar, porque é gente. ...bonito. É uma experiência 100% nova, diferente. E vale muito a pena, é um livro fantástico. Essa edição tá muito bonita. Próximo livro, a gente viu aonde? No canal de Vasco, do Creep Santos. A gente vai deixar aqui as informações. Olha, aqui, quem está aqui, no Brasil. A gente acabou vendo essa edição, que a gente pensava ser linda. Mas ela não é só linda, ela é tipo... <risos> <risos> tá tipo... Ah, é muito mais. E não é só a história do Pequeno Príncipe. Começando por essa capa maravilhosa, dura e em pano, certo? Tem essa coisa que infelizmente vai sair daqui a algum tempo, mas tá bonito por enquanto. É aqui, a pessoa pega e já tá aqui, é tudo brilhoso, <risos> vai pra festa. <risos> tudo brilhoso. Tem umas ilustrações. Não. Maravilhosas. E ao longo do livro, eu acho que talvez isso vá virar uma tendência. Tem uns comentários de José Luiz Peixoto que é um autor português, e ele fala e explica as coisas ao longo do livro, e traz informações. Gente, e as ilustrações? Sem palavras. São demais. São de Hugo Makarov e tão geniais. Sério. Olha isso aqui. De verdade. É uma edição fantástica. Quando ele mostrou no vídeo, eu achei que era bonita. Tipo, ah, uma edição... Inclusive, eu posso até já fazer um vídeo só do Pino Príncipe, porque <risos> eu já tenho umas seis edições. E a gente ficou super feliz, minha tia estava em Portugal, recentemente e ela eu pedi pra ela, ela trouxe um pra Nova também. Amor. Ficou ficando cara. <risos> eu tô aqui, ó, lendo. <risos> não consigo falar do vídeo. Muito bonita, de verdade. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dessas edições maravilhosas, ficou com vontade de conhecer alguma, deixa aqui embaixo nos comentários. Também não esqueça de deixar aquele joinha esperto pra ajudar na nossa divulgação e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também siga a gente em todas as redes sociais pra saber o que vem por aí. Porque amanhã tem o último uhum. dia de Vips. Ai, ah, Porque amanhã, ó, a gente vai estar tá fechando com chave de ouro aqui. E é isso aí. Valeu! Valeu!